E aí pessoal do Força Nerd, aqui é o Felipe Bonomi E como vocês perceberam pela nossa vinhetinha hoje Nós estamos começando uma nova série de gameplays Na verdade, é um novo nome para os nossos gameplays Que vão se chamar Power Play Isso está acontecendo porque a gente tinha o Fast News E a gente tinha vídeos de outras coisas que não tinham nenhuma relação com os gameplays Mas que estavam aqui no nosso canal Porque é conteúdo do site Força Nerd que você pode acessar e conferir mas infelizmente ou felizmente na é verdade nós passamos por uma reformulação estamos passando por uma reformulação e uma delas é categorizar os nossos gameplays em power play então a partir de agora os nossos gameplays terão esse nome e você pode conferir ali embaixo nos vídeos relacionados outros gameplays e hoje nós vamos começar com um jogo chamado Democracy 3 confere aí. esse Democracy 3 né ou 3 ele na verdade é um jogo de democracia, você é um presidente né, que acabou de ser eleito, um presidente, primeiro-ministro, e você tem que né, gerenciar esse país. Ele não tem guerras, ele não tem é, questão tática de ficar organizando um exército, você só organiza a parte financeira de lei, de apoio e de desapoio. Mas vamos lá, vamos dar um play aqui, basicamente você pode jogar ou com a Inglaterra, né, o Reino Unido, né, são um conjunto de países ali da ilha da grã bretanha a França, a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá ou a Austrália. Eu vou começar aqui com o Canadá, que tem uma população de 33 milhões e uma área de, 90, de 9 milhões de quilômetros quadrados. Uma expectativa de vida de 81 anos e existe desde 1867, né, pelo menos a forma de governo agora, né. Por que, que eu fechei? Eu não sei porque que eu fechei, mas vamos lá então. Canadá, Play. Escolher aqui cinco anos de, de governo. Monarquia, não quero monarquia. O nome do nosso partido vai ser Power. Nerd Power. Nerd Power Party. E o partido opositor vai se chamar No Nerd Party. Sem festas para os nerds. É, sem limites de reeleição, 5 anos de governo, terremotos, furacões, sem monarquia, sem votos compulsórios, dificuldade, tudo vou manter igual. né? E vamos lá dar play aqui novamente. Renderizando o jogo, vamos começar. Esse é o primeiro menu que vai falar o nosso PIB, né? o GDP, né? que é o, se não me engano é. Gross Domestic, product, né, produto, bruto, enfim, é PIB, produto interno bruto, é, saúde, mais ou menos ali também, educação, pelo jeito, está muito boa, o desemprego está ali na metade, provavelmente deve ter bastante gente desempregada, o crime está muito alto, e a pobreza está ali na metade. Vamos começar o nosso mandato. Meu Deus, Felipe, o que, que é esse monte de coisa, esse, essa teia, esse emaranhado de informações? Não se assuste. Aqui no meio a gente tem a nossa popularidade com cada tipo de grupo. No caso, nossa popularidade aqui, ó, clicando a gente vê as nossas intenções de votos. 12% de intenções de voto com margem de erro ali de 14%. Não é uma média boa. Aqui a gente tem, por exemplo, os religiosos, socialistas, capitalistas, os aposentados, motoristas, patriotas, liberais, os, os autônomos, né? os fazendeiros, os pobres, né, classe média e vários, vários outros tipos de, de de grupos e a satisfação que eles têm comigo. A primeira coisa aqui em cima, que a gente tem que saber, que é subdividido em várias, em várias não, em sete, né, vertentes. A primeira delas aqui em cima são as políticas internacionais, que tá desde a questão da imigração até a questão de, de controle das fronteiras, né, as nossas relações com com ajuda internacional, se a gente ajuda as Nações Unidas, coisas do tipo. Essas são as nossas leis internacionais, as nossas políticas internacionais, são nessa primeira parte aqui em cima, no centro superior. Na direita, aqui em cima, nós temos as nossas políticas de welfare, que são, na verdade, o bem-estar, que aqui vai ter desde a questão da aposentadoria, o salário para os aposentados, o combate ao alcoolismo, as drogas, a igualdade entre homem e mulher, e velho e novo, enfim... Essas são as nossas políticas de assistência sociais sociais, por assim dizer. Aqui na direita nós temos o GDP, que eu falei que é o PIB, que é tudo que envolve a nossa economia, desde o turismo, emissão de CO2, taxa de eficiência de energia, as tecnologias, o desemprego, né? se tem pessoas que estão trabalhando, pessoas que não estão trabalhando, mas que deveriam estar trabalhando, né? nosso ganho de capital, enfim, tudo está influenciado aqui até a economia global, eu falo disso daqui um pouquinho. Aqui embaixo, na, na direita, nós temos as taxas, que são justamente o, os impostos, por assim dizer, que nós temos sobre né, o tabaco, a moradia, as heranças, né, o, o alcoolismo, tipo, todo tipo de taxa, até que sobre o petróleo que tem aqui, também está influenciando nessa emaranhado aqui. Aqui embaixo, na esquerda, nós temos as políticas públicas, que seria na verdade diferente do welfare, que é do bem-estar, essa aqui é questão das universidades, questão do meio ambiente, a educação, tipo, todas as que está influenciando, tudo que influencia né, que o governo paga, por assim dizer. Já aqui na parte da esquerda, no meio, nós temos a questão de lei e ordem, que vai ter desde a questão da polícia ao exército, não sei se o exército também entra aqui, mas é todos, todos os tipos de políticas que estão de acordo com a lei e a ordem, né? tipo o porte de armas, né? estão relacionados nessa parte do, do gráfico. E já nessa parte superior esquerda, nós temos a questão dos transportes, né? pode parecer esporte aqui, mas não é, transporte, que vem desde a questão do passe livre né? para os estudantes, até o subsídio né, para os estudantes, até a questão do transporte de ônibus, de trem, a malha, o gasto que a gente tem com a malha do asfalto, com né, a construção de estradas, o, o tanto do tráfego, tanto dos aviões, enfim. E cada um desses elementos, como vocês viram, vão influenciando um aos outros. Por exemplo, o uso dos aviões, ele influencia diretamente com o lucro né, e né, o nosso PIB, e negativamente também no uso das estradas de ferro, né, das ferrovias. E atrapalha também o meio ambiente, não sei por quê, talvez, a gente tem que clicar aqui para ver. As causas, olha, é, comércio internacional aumenta, pobreza não afeta, afeta-se talvez a questão do, da classe média, seja, enfim, várias coisas que afetam. E se a gente olhar aqui em cima, por exemplo, passar o mouse em cima da questão dos aviões, a gente vê que esse amaranhado tem pontos positivos e negativos. O uso dos aviões diminui o uso do óleo, então isso é positivo. Vê que tem a setinha verde ali. Mas também diminui o uso das ferrovias. Então, quer dizer que está atrapalhando o nosso uso das ferrovias. Então a gente pode criar uma taxa que aumente o valor dos aviões e faça com que as pessoas usem mais os trens. E tudo isso a gente vai escolher aqui. Para cada uma dessas ações, a gente usa o poder político. Aqui, no caso, a gente tem 26. O poder político é decidido pelos meus ministros. No caso, por exemplo, o meu ministro dos transportes me dá 2.9, que é relativamente baixo e me custa 4 para demitir ela, mas eu tenho que ter certeza que eu tenho alguém que vai substituir ela à altura, que tem experiência e lealdade. No caso aqui, eu já dei uma olhada normalmente nunca tem alguém muito bom no um ministro. Para substituir, mas não vamos substituir agora. O nosso income né, é de 79 bilhões de dólares e o nosso gasto é de 87 bilhões, então a gente está tendo um prejuízo, a gente pode pensar nisso daí daqui a pouco. O nosso turno, cada turno demora três meses e cada mandato tem 20 turnos, isso num mandato de cinco anos. Aqui a gente pode ver as nossas inteligências, no caso ainda não alterou nada, os gráficos dos nossos eleitores, né, as intenções de votos de cada um. Né, isso a gente pode ver depois, as influências das nossas ações. Isso aqui é muito importante. A questão dos nossos gastos, né? expenditure. No caso, a gente gasta muito com a saúde pública, 13 bilhões. E também com pensões, 12 bilhões. E a gente tem um gasto maior aqui de 45. Uh, um lucro maior, né, um income, de 45 bilhões, que é o nosso maior lucro até então. E aqui o balanço. O débito é o quanto que a gente deve. A partir do momento que a gente pagar esses, esses 7 bilhões que a gente tem de déficit, o dinheiro começa a ir para a reserva, e se a gente entrar em crise, a gente começa a usar esse dinheiro da reserva. O income, como eu falei, é a nossa renda, o nosso lucro. E o expenditure é o nosso desperdício, né, o nosso prejuízo. A economia global, a gente não controla, mas... Influencia diretamente nossas ações Porque conforme a economia global entra em crise A gente pode ter sim uma queda de lucro Enfim, pode acabar caindo a nossa taxa de interesse E outras coisas, nosso PIB Então é sempre bom ficar olhando na economia global Mesmo se o seu país esteja muito bem Aqui tem algumas outras informações Nessa parte aqui da, da lampadazinha que eu cliquei ó, Você tem já a questão de leis que a gente pode criar Por exemplo, quero criar uma taxa Ah, quero criar uma taxa sobre o consumo de álcool Ou sobre dos aeroportos, no caso eu não tenho poder político suficiente para fazer isso mas vamos ver o um que eu tenho aqui, a taxa de graduação se eu implementar isso aqui não vou fazer isso, eu vou perder popularidade, não quero perder popularidade serviço público vamos pensar numa taxa de serviço público aqui tem aqui, ah, quero aumentar o número de órgãos de doadores de órgãos então eu vou ter um potencial gasto de 3 milhões e vou implementar posso escolher isso aqui mas no caso ali não me daria muita, muita influência com nenhum eleitor. E aqui as opções do jogo e tudo mais. Vamos então gastar esses 26 pontos aqui. Vamos pensar numa coisa aqui. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Por que que o pessoal não... Ah, tá tendo uma greve do, do, dos trilhos, né, dos ferroviários. A gente pode aumentar os subsídios à ferrovia. que colocar em médium. Provavelmente, ó os consumidores vão ficar mais satisfeitos, os motoristas de caminhão não vão ficar satisfeitos, vai aumentar o uso das ferrovias, o, o, os pobres vão começar a ganhar mais, ó, porque eles vão estar tá economizando usando as ferrovias, assim como a classe média. Quem, quem vai ficar um pouco insatisfeito vai ser o desemprego, porque provavelmente vai aumentar o desemprego por algum motivo que eu não sei. Vamos cancelar aqui. Então eu acho que é interessante a gente aumentar um pouco, colocar, aumentar um pouquinho, o nosso, a nossa ferrovia vai gastar aqui 26. É, provavelmente vai gastar aqui quase tudo do nosso poder. Vamos então colocar 27. Máximo não. Eu tenho 26. É, enfim, vai gastar bastante. Vou aumentar meu gasto de 2 bilhões, como você pode ver ali embaixo, para 3. Vamos colocar 3 300 aqui, médios. E ok. Gastei 10 do, dos meus... Poderes políticos. Não sei o que mais que eu posso... Vamos melhorar as estradas? Não sei. Questão dos transportes. Vamos aumentar a nossa influência com os pobres. Vamos aumentar, então, aí... Alguma coisa que esteja pouca para os pobres, para a gente tentar ganhar mais eleitores. Hum... Aqui, ó. Questão da... Do, do sem-teto, né? Vamos ver o que a gente pode. Pobreza. Vamos aumentar aqui... o a nossa política das casas diminuir vão aumentar a igualdade aumentar... vamos aumentar a pobreza, vamos ver como é que a gente diminui a pobreza, vamos aumentar a igualdade tá aqui é a questão de alguns cidadãos que preferem ter as suas casas não vamos eu vou ter um, uma economia muito grande se eu diminuir isso eu vou ter muitas casas privadas que vão cair como é que é? Tá, vamos colocar no zero aqui e vamos aplicar isso aqui. Tá, tô com oito ainda. Vamos ver o que mais que a gente pode mudar. Taxa sobre a propriedade. Vou aumentar um pouquinho a taxa sobre a propriedade, será? Não, não vou alterar isso aqui. Não tenho poder. É, vou aumentar então outra coisa, vamos ver. Ajuda legal, questão do alcoolismo, Eu não gosto de alcoolismo. Benefício do desemprego, hum, alguma coisa que esteja baixa. Economia global está ruim, vamos ver que dá para mudar na economia. Produtividade. Aumentar os salários. Eu posso aumentar os salários, dependendo. Tá, vamos ver uma política que eu acho que é mais fácil a gente dar uma olhada. Bem-estar. Aqui, food stamps. Vamos fazer vouchers. Vai melhorar 85% da popularidade. Vai aumentar a pobreza? Como assim? Vai aumentar a pobreza? Ou vai diminuir a pobreza? Acho que vai diminuir. Menos 5% de pobreza. Acho que é interessante. Eu ainda tenho 4% para gastar. Vamos então ver outra questão aqui do alcoolismo consumo de álcool lei do álcool vão aumentar para 21 anos não tem suficiente é. não vai dar para mudar vamos passar então só para vocês verem como é que é que passa o turno passamos o turno aqui ok? Sempre no começo de cada, cada turno, aqui, essa primeira opção vai ser uma questão que eles vão perguntar para a gente. No caso aqui, o embaixador da ONU está apontando alguma coisa, vamos ver. Nosso embaixador da ONU se retirou esse ano e nós precisamos nomear um sucessor. Então, vamos ver quem que a gente pode apontar aqui. Primeiro, Audrey Wong, um conhecido patriota que luta pelo unhas e dentes para os nossos interesses. Ou Mason Johnson uma popular figura internacional com uma reputação de vender nossos problemas e nossos compromissos e entendimentos as dificuldades assim ah, que vai resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades o verdadeiro homem internacional eu vou colocar aqui tentar aumentar nossa população com os patriotas e aqui tem algumas outras informações como por exemplo a crise global né que a gente vai poder ver o nosso débito que aumentou o nosso PIB aumentou relativamente também, mas mantivemos outras coisas quase tudo igual. Clicando aqui no, do ladinho, nas cartinhas, a gente pode ver as outras informações também sobre inteligência, né? como é que subiu a segurança na vida do campo e outras coisas. E a gente já pode ver que, por exemplo, a nossa política melhorou um pouquinho os pobres, ó. os pobres. Os eleitores pobres estão um pouquinho mais simpáticos à nossa causa, tanto que a nossa intenção de voto subiu para 19%. A gente viu lá que poderia crescer até 85%, mas esse é um crescimento a longo prazo. Como vocês podem ver, não diminuiu nada. A gente pode pensar em alguma coisa agora para ficar mais interessante para os religiosos. O que, que os religiosos podem gostar? Apostas, apostas, vamos tentar ver a questão das apostas. Vamos colocar aqui, diminuir o crime organizado. Ah, se eu diminuir aqui eu a questão de coisa, vai melhorar a minha relação com os religiosos, mas vai provavelmente crescer o crime organizado, que não tinha muito. Então vamos, eu acho que eu provavelmente vou, ok. Ok. Enfim, aqui a gente tem o né, nosso relatório dos ministros, ó, nosso ministro do transporte cresceu, ela dava 2.9 e agora dá 3 pontos. E a gente pode ir vendo o que, que é melhor mudar, o que, que não é melhor mudar. Enfim, esse foi um gameplay do Democracy 3. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver uma edição futura do gameplay, como é que continuou, eu vou deixar salvo aqui o nosso jogo. E se vocês quiserem. Canadá Nerd. Era o Canadá, né? Acho que é o Canadá. A gente continua numa versão futura do nosso gameplay. Então, se você gostou, se você quer mais gameplay, quer mais powerplay, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, chame seus amigos, dê disca, dê sugestões, comente nos comentários ali embaixo, mande e-mails para gmail e também olhem lá o nosso Facebook Força Nerd e o nosso site nerd.com Falou, pessoal, e até a próxima!